E aí jovens, finalmente estamos aqui fazendo mais uma viagem de moto Eu não sei onde a gente estamos, só que estamos próximo, acho que uns 40km de Paragominas Hoje a programação a gente esticar até é, estreito no Maranhão Se tiver dia a gente estica um pouquinho mais, se a gente estiver cansado a gente para lá mesmo E por aí vai a gente, pena que o clima não tá ajudando, né? A gente tá... <risos> tá tudo nublado, se tivesse um sol raiante a imagem ia ficar ainda mais bonita Peço perdão pelas luvas, a gente não conseguiu comprar a luva a tempo Nas lojas só tinha luva cara E não, não foi bacana e, bom, e aqui tem aqui. A gente tá aqui com o suporte do celular e tudo. Carregador de baterias pra GoPro. Bem. Bem aventureiro assim. Bem cinegrafista, né? Vamos dizer assim. Mas pena que estamos sem as luvas. Aí o. Até agora, de lá pra cá, infelizmente, o conta-giros parou de funcionar. Mas o resto tá normal. E. Vamos dizer assim, é, é, dá pra levar sem assim, contagios. Né? O principal é a mesma velocidade e o marcador de combustível. graças a Deus tá funcionando certinho. Até agora, a primeira medição que a gente fez de, de consumo, a gente fez o deu. É, deu 20 km por litro. Que veio pegando pegada um pouquinho mais forte e tal. E aí, vamos ver se o consumo agora melhora um pouco. Né? E. Vamos lá, vamos embora Acho que até o Ianópolis agora esse trecho aqui Mas aí vai entrar no barranco Bom, até então... A gente está com programação de chegar lá em, em, em Estreito às 13h46. Só que nós vamos para o Palmoço ainda. Não tem as pausas de, de 10 minutos a cada 100km. Senão por aí vai. Eu não sei se, se a gente vai conseguir se esticar. Essa programação não sei se vai bater muito. Vamos ver. Mas é isso. Parece que o sol está começando a clarear então bora ver se a gente consegue ter um, um dia ainda mais bonito, né? Tá gravando, Chico? se tá gravando? Tá gravando. Espero que o áudio também esteja bacana, talvez esteja um pouco abafado porque eu estou com a balaclava. A última viagem que eu fiz pra, pra Fortaleza sem balaclava foi muito ruim porque nosso rosto fica muito sujo. E o nariz absorve muita poeira da estrada então é melhor ter balaclava e tal que evita de até adiantar mosquito na boca da gente por aí vai então perdão pelo áudio um pouco abafado talvez não sei como é que vai estar tá. eu não tive oportunidade foi tudo meio que em cima da hora eu não tive oportunidade de de testar lá na estrada como é que ia sair o áudio só fiz um breve teste na rua então eu não fiz o teste com o vento, né? Mas acredito que esteja bem protegido o microfone Mas vamos lá, vai dar tudo certo